Vou dizer, é um grande projeto, por enquanto é, ainda é uma ficção. Né? Mas é possível, o ser humano quer, ele vai atrás, ele consegue. A barreira do pensamento é vencida constantemente pela nossa raça. E vamos aguardar aí. É mais fácil se movimentar num espaço que não tem nada, não tem oxigênio, não tem nada que dê atrito do que se movimentar um solo terrestre né, na, na atmosfera espaço não tem nada, você joga ele vai agora aqui tem a fricção do ar né. é interessante pensar sobre isso mas é, é meio difícil como que os seres humanos dentro do avião não estariam sentindo o efeito da velocidade uma velocidade tão alta é coisa para se pensar, mas é uma grande ficção aí, projeto que pode ser realidade em alguns anos. Vamos aguardar para ver.